Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês sobre... Pokémon GO Mas eu vou hoje mostrar algumas coisas para tra trapacear Pokémon GO Como eu sou uma preguiçosa Tá muito calor aqui no Japão eu Não quero ficar andando por aí, é Vou pegar aquelas aquelas meio que dicas assim Que fala que dá para conseguir quebrar ovo Nem precisar andar Ou sabe o incenso Não sei como chama Perdi o nome Mas é um negocinho de perfuminho para atrair Pokémon Também tem uma um dica aí Primeiro eu vou falar sobre como você pode quebrar o seu ovo sem precisar andar Eu vou falar que eu gravei esse vídeo antes, mas o problema foi que eu não gravei o áudio e eu tive que deletar todo o vídeo, né, porque tava tudo sem som eu algumas coisas tipo, vamos falar em cima do vídeo e falar que eu esqueci de gravar o áudio Mas eu falei, não, vamos gravar o vídeo de novo, tudo bonitinho Ganhei o microfone, não quero mais ele, aí eu tirei o microfone, agora eu tô gravando sem o microfone O áudio deve estar tá uma porcaria, mas pelo menos tá com o áudio e vocês estão me ouvindo agora Você vai precisar de um aplicativo do Pokémon em um ventilador. E três, como chama isso aqui? Elástico de cabelo. É uma coisa que eu vou falar também. É muito bom fazer isso em casa porque eu vou fazer exatamente esse negócio aqui de abrir o ventilador. Tcharam! Outra dica, falando assim Na internet, tá rodando assim na internet Falando que tem que você usa o ventilador Só que não um ventilador assim Você tem um ventilador de teto, amarra seu pelarzinho ali E deixa rodando assim, ó, pra sempre Claro, com o aplicativo ligado, tá? Só que como eu não tenho ventilador de teto, então eu vou fazer com o ventilador assim meme, yeah. Vou mostrar primeiro como tá os meus fiotes. Os dois são de 5, tá em 1km um vídeo passado, o que, que eu fiz? Eu coloquei o meu celular aqui, amarrei Ele ficou pesado e ficou caindo aqui Eu liguei o meu ventilador e ele não acordando. Ó, fica pesado Mas quando você amarra no meio, não fica pesado Dá certo, tá? Jura que dá certo Eu vou ligar o ventilador e eu vou me afastar um pouco Porque eu não quero morrer Ai, meu Deus. Ah, tava desligado. Que burrice. Ai não, não gira não, gira não, meu filho. não gira não, minha filha, não gira! Two years later. Vamos ver o que aconteceu. Não andou quase nada, nada mesmo. Por quê? Eu deixei pouco tempo. Só rodou alguns um pouquinhos. Mas, assim, você coloca o seu celular em num... algum lugar que aguente seu celular. Tá? E antes, quando eu tava gravando o vídeo, eu deixei bastante tempo. Então, ele andou, acho que, 2km mais ou menos. Eu deixei mais de 10 minutos o ventilador de rodando e tal. Andou mais de 2km sim. Então, deu certo sim. Se tiver o vídeo e tudo e tá? tal, eu vou mostrar aqui pra vocês. Colocar aqui pra vocês. Mas, você tem que ter um ventilador muito potente pra de rodar. Pode ficar bastante de tempo e tudo tal. Assim, você vai dormir? Deixa o seu celularzinho ali rodando e tal. Mas como eu uso bastante meu celular, e, tipo, eu não saio do meu celular e tudo tal, eu acho que não compensa pra mim, tipo, eu tenho que andar mesmo, então saia da preguiça. Assim, deu certo, deu certo, mas tá, não preciso. É, e outra coisa, outro, jeitinho aí eu de pegar mais pokémons. E na verdade, eu achei que deu certo, mas na verdade não deu muito certo, porque não veio nenhum Pokémon. O incenso vai estar tá na sua bolsa. Aí vai aparecer o um negócio da sua bolsinha. Não tem nenhuma Pokébola pra vocês. Que tristeza. Você pode fazer o seguinte, quando você usa o incenso, aparece na sua tela Aquele negócio aqui, vai aqui embaixo desse negocinho que vai aparecer quantos de minutos Acho que mais ou menos tem 30 minutos aqui nas suas ferramentas Aí você aperta no geral, aí vai aparecer data hora E essa data hora vai ter um negócio escrito assim, automático Aí você coloca, não quero automático, meu filho Vai aparecer o horário, o dia Aí você coloca tipo, falta 5 minutos pra acabar o incenso Uns 10 minutinhos antes, altera ali no horário e você Consegue ir não só com incenso, mas com o negócio do, do ovinho lá. Esse aqui é o incenso. Esse aqui é o Lucky Egg, pra quem não sabe Provavelmente pode dar certo, você pode voltar Algumas coisas e, tipo, continuar usando E vai ficar por mais tempo Eu voltei alguns 15 minutos, até um pouquinho mais Eu não sei se é só pra voltar, assim Uns 2, 3 minutos antes Tipo, de mais, mais de 10 da Bug Mas eu voltei mais de 10 e não veio nenhum Pokémon Tipo, eu tava usando o Censo E não tinha nenhum Pokémon por em volta Talvez pode ser a minha região Não tenho nenhum Pokémon e eu voltei no horário normal Veio os Pokémons, continuou a Aparecer os Pokémon, assim, conclusão a melhor coisa é você jogar Do jeito mais normal Anda por aí, vai usando né, Esses lucky eggs, tudo tal Normal, é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo Até o próximo vídeo, tchau Uma coisa, obrigada pelos dois mil Sério mesmo, muito obrigada Eu não tô acreditando que meu canal tá crescendo <risos> Sinceramente, achei que meu canal nunca ia crescer Tipo, ia ficar só nos 100 inscritos E três visualizações Que são dos meus pais assistindo E minha irmã, gente, muito, muito obrigada por isso Oh gajo, eu até O